Olá senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse vídeo, Patrick Lopes aqui Vou te mostrar com mais detalhes esse imóvel, já tem um vídeo aqui no canal Ou no perfil, se você está vendo no Insta, desse imóvel mostrado em um minuto Agora vou te mostrar ele em um pouco mais de 4 minutos, mas com mais detalhes Vamos lá, estamos em Capão da Canoa, litoral norte do Rio Grande do Sul Sou corretor de imóveis aqui no litoral, para quem não conhece. Estou com esse imóvel à venda. Trata-se de um 3 dormitórios mobiliado e decorado, como vocês estão vendo aí. Com um excelente padrão de mobília e decoração, um imóvel realmente pronto para uso. Está todo funcional, tudo funcionando, tudo ligado, desde iluminação, torneiras, água quente climatizado enfim seu próximo verão pode ser aqui em Capão com certeza é um imóvel também muito muito bom assim para se morar veja aí a qualidade da mobília dos estofados aí também essas cadeiras ali não uma madeirada muito muito aconchegante mesmo a cozinha ali uma bancada bem larga que serve de mesa né? Tem mais uma mesa na lateral, na entrada ali, como a gente já passou. Enfim, uma das características principais desse imóvel é essa, a posição solar, ó. veja como ele é contemplado pelo sol. Ele tem como sua posição solar leste-norte, que a gente chama aqui na praia. É uma das posições solares mais cobiçadas, principalmente para o verão. Né? Pois ela recebe esse sol da manhã ali que dá uma aquecida no imóvel mas nada excedente e a tarde fica bem fresquinho, certo? Ele pega é um apartamento que pega frente e lateral, então ele tem né pelo por todo o seu comprimento ele tem os quartos, uh, os quartos, os banheiros, cozinha. Veja que o sol né uh, invade bem o apartamento, quase que vai de um lado ao outro. Isso é muito bacana de para questão de Mofo, alguma coisa assim. O imóvel realmente fica bem conservado. Que na lavanderia também o pessoal usou todos os espaços ali possíveis para né, deixar o apartamento bem prático e visual. Botou móveis tu por tudo, tanque, a lavar roupas ali ali é a mesa que eu comentei. Agora a gente vai para os quartos aqui o padrão desse edifício é bem bacana tá as quadrias em PVC já com as persianas ali as quadrilhas internas também são PVC as cubas ali em granito realmente um apartamento bem completo mesmo a gente vai para o segundo quarto que tem uma cama de casal aquele primeiro é duas camas de solteiro né os quartos aí com os roupeiros roupeiros bem grandes pode escorrer pra otimizar espaço que a gente chega na suíte que daí já tem um, um nicho aqui no roupeiro bem bem bacana uma iluminação a iluminação natural desse imóvel é excepcional enfim está chegando ao fim do vídeo esse imóvel encontra-se à venda comigo aqui no litoral Eu vou deixar meus contatos aí embaixo tá o valor do imóvel 890.000 a gente consegue um prazo direto de até 60 vezes isso é muito bacana direto com o consultor estuda é receber seu imóvel e automóvel então se você tá procurando um imóvel de três dormitórios suíte mobiliado tem vaga de garagem Ah, a duas quadras do mar localização excelente entre duas praças tá então é um imóvel realmente que vai ser vendido rápido entre em contato Siga nós aí nas redes sociais, deixe seu like nesse vídeo, fiquem com Deus, se inscreva no canal para ver mais. Muito obrigado e até.